Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente se depara muitas vezes e às vezes o pessoal perde muito tempo com esse tipo de detalhe. Eu estou com o Coringa aqui, eu vou limpar tanto essa parte de cima, quanto essa parte aqui. Só que eu vou limpar de uma forma diferente. Eu vou pegar a ferramenta Poligonal Laço, então eu aperto... É, toda vez que tiver essa setinha aqui, Se apertar Shift-L e alterna entre as ferramentas internas. Então eu apertei entre elas. Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou apertar o CTRL T, que é a transformação, botão direito, flip horizontal e vou jogar para o lado de cá. Quando eu jogar para o lado de lá, eu vou jogar um pouquinho de transparência para ver o layer, para combinar o layer com o outro. Não precisa ficar exatamente em cima não, porque a gente vai mesclar uma camada com a outra. Vou acender a luz aqui, vou acender a transparência e agora eu vou pegar a ferramenta Move Tool e vou posicionar aqui, ó, mais ou menos no olho. Como o brilho não é muito diferente, a gente não vai ter grandes problemas. Vou clicar no ícone de máscara e vou apertar B de Brush. Vou apertar B de Brush. Arrasto aqui, porque eu estou mesclando uma imagem com a outra. Como os tons são parecidos, eu errei, essa é a vantagem do Brush, eu posso dar um Ctrl Z e voltar. Como os tons são parecidos, eu posso ir ó, tentando encaixar, jogar um pouquinho mais para frente, ó. peguei o B, ele está preto, se eu apertar o X, ele vai inverter porque ele trabalha na máscara. Então eu restaurei, ó. Eu vou ver como que eu vou ficar. Apertei o X de novo, voltei para o preto, e aí eu dou uma encaixada. Gente, eu posso melhorar um pouco mais isso com o Clone Stamp, mas esse é esse raciocínio que eu queria passar para vocês. Agora o que eu vou fazer? Vou apertar a ferramenta de Zoom e vou aproximar. Vou apertar a barra de espaço porque eu navego. E criar uma camada separada que eu falei inclusive numa aula anterior de vocês. Que eu vou usar o Clone Stamp. Vou pegar o Clone Stamp aqui e vou diminuir o tamanho deste brush. Botão direito, diminuo, Alt, e agora eu dou uma clonada. Essa é uma das maneiras, eu aperto Alt, clico, é uma das maneiras. Uma coisa que você tem que tomar cuidado para poder fazer, para não ficar artificial, é pegar, por exemplo, eu vou dar um Ctrl menos, pegar um tom aqui e colocar aqui, porque a luz já é muito diferente. Então, quando você for fazer, vamos pegar o Brush de novo, o Zoom de novo, Barra de Espaço, você tem que pegar o um tom mais próximo possível que você tiver. Então, você vai pegar o Alt, Alt Cliquei de novo. Esse vai clonar de preferência na mesma faixa, senão ele vai dar diferença na sua composição, na sua arte propriamente dita. Então, aqui ó, o que, que eu tenho? Eu tenho a limpeza que eu fiz o antes e o depois em poucos cliques, tá? E ele resolve muita coisa. Essa que é a ideia para mostrar para vocês como você pode resolver problemas de limpeza rápido.